Imagens divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional que mostram a dinâmica da invasão ao Palácio do Planalto no dia dos ataques golpistas, em 8 de janeiro. Havia uma preparação de um golpe. Aquele dia, 8 de janeiro, era o dia do golpe. Nós queremos saber quem está por trás do 8 de janeiro. Seja político, seja militar, seja empresário. Vamos buscar, porque ali foi uma tentativa de impedir que a democracia fosse exercida. O que que deu errado no, no golpe? que eu já ouvi falar, né? Vários bolsonaristas atacando militares, falando não, esse cara aí é um traidor, aquele cara lá não cumpriu as coisas. Então tem tem coisa aí. Então alguém falou, vai na frente que eu vou atrás e não foi. Nós vamos entrar na CPI, vamos entrar para valer, certo? Para de fato investigar e mostrar quem estava por trás desses ataques.